Oi, tudo bem? Eu sou a professora Erika Regiane, coordenadora do ênfase Educacional. Não sei se você sabe, mas há dois anos nós publicamos toda quarta-feira um vídeo novo em nosso canal no YouTube. Nós tratamos de vários assuntos com o objetivo de contribuir com a formação de profissionais da educação infantil. E vários dos nossos vídeos são produzidos a partir dos temas que são sugeridos pelos nossos seguidores de todo o Brasil. Já faz algum tempo que temos recebido pedidos de vídeos que mostrem opções de brinquedos ou brincadeiras que os professores possam utilizar em suas práticas em sala de aula mais que isso, brinquedos que possam ser confeccionados por eles mesmos junto com os alunos, tornando a experiência educativa ainda mais rica e significativa. Com a preocupação de que os brinquedos artesanais não virem peças em extinção nas escolas brasileiras, e que possam somar qualidade ao brincar das crianças, o Departamento Nacional do SESC reconheceu a necessidade de trazer à tona essa discussão. E isso veio ao encontro dos pedidos da nossa audiência. Este vídeo vai abrir uma série com 13 episódios, onde eu vou te mostrar a oportunidade incrível que eu e minha equipe tivemos de conhecer os diversos brinquedos artesanais dispostos em uma exposição chamada Brinquedos do Brasil – Invenções de Muitas Mãos, realizada pelo SESC Nacional, aqui em Londrina, no Paraná que trouxe muitas ideias bacanas para utilizarmos na prática pedagógica lúdica na educação infantil. Vem comigo! Antes de te mostrar o primeiro episódio da nossa aventura na exposição Brinquedos do Brasil, eu vou pedir a sua ajuda. Quero te convidar para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para que o YouTube te avise sempre que tiver uma novidade por aqui. Nós queremos manter esse projeto e continuar oferecendo conteúdos incríveis para você. Por isso a sua inscrição é tão importante. Agora, vamos lá! Olá, hoje eu estou aqui no Sesc de Londrina. E eu vim, junto com a equipe do Enfase Educacional, conhecer e acompanhar um pouquinho do que está acontecendo na amostra Brinquedos do Brasil, com o objetivo de resgatar a essência dos brinquedos feitos artesanalmente. E nós vamos conhecer o trabalho de artistas, artesãos de todos os estados brasileiros que contribuíram com a construção de muitos brinquedos nas suas regiões. O Brasil tem uma riqueza de brinquedos artesanais proporcional à sua extensão territorial. Somos herdeiros de um verdadeiro tesouro nacional de brinquedos artesanais. Mamulengos, brinquedos de miriti, de lata, de folhas, panelinhas de barro, bichinhos de batata, bonecas de pano, peteca e tantos outros brinquedos instigantes da imaginação infantil. Entretanto, dificilmente esse acervo lúdico chega às escolas, pois costumam optar por brinquedos industrializados. O brinquedo artesanal ainda tem o um diferencial importante da transparência do processo de construção, favorecendo a criança a se aventurar na construção de seus próprios brinquedos. Diferente do brinquedo industrial, que necessita de alta tecnologia e máquinas, indisponíveis à criança, o brinquedo artesanal potencializa a capacidade de pensar, sentir e agir.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 para inspirar práticas criativas de construção de brinquedos pelos professores, crianças e comunidade educativa. Nós ficamos muito felizes com a abertura, a receptividade e a parceria do Sesc Londrina em nos receber tão bem e permitir que dividíssemos essa experiência com você. Enquanto eu visitava a exposição e interagia com os brinquedos, por vários momentos retornei à minha infância. Revivi lembranças e o mais bacana de tudo isso foi que eu me diverti muito. Imagina só os pequenos em contato com brinquedos que eles mesmos possam confeccionar. Em cada um dos próximos episódios eu vou te mostrar uma parte da exposição. Você vai conhecer detalhes dos brinquedos e trechos de um papo tão bacana que eu bati com o Lucas Souza, monitor que me acompanhou e explicou sobre os diversos brinquedos e deu várias sugestões de como professores podem produzir brinquedos similares para utilizarem suas práticas na educação infantil.